Aí foi. É, olha eu aí de novo. E aí, pessoas, seres seres livres? Boa noite. Boa noite, Zé Boa noite. Graças, graças a Deus. Boa noite. Graças ao Criador de tudo de todos, sou eu. Para a sua sorte e o azar, sou eu também. É interessante colocar sorte e azar fora do contexto de Deus, mas é a única maneira que isso faz sentido. Não é, seu Gustavo? É, né? Azar, Se você é coloca de sorte... <risos> o azar num contexto de Deus, você passa a dizer que Deus te coloca em privilégio ou em desprivilégio, não privilégio. O estado desprivilegiado. Isso é meio problemático. Então, a ideia de azar e sorte está fora de Deus. Você não concorda? Fora de Deus? Hã? Fora de Deus. É, pensar em Deus como uma personificação, sim, né? Senão, Mas não tá pensar em mesmo. Deus como o todo. Se ele é o todo, pensar fora do todo também é possível, já que ele é o todo fora do todo também, é todo também é o todo não não não existiria fora do todo nem no Imaginário pois o Imaginário também é algum lugar não é é, imaginário também é um lugar. Se você não existisse, você não imaginaria? Você diz, isso aqui é fora do todo, mas está no todo. E mesmo no todo, é fora do todo. Não é? Por exemplo, imagine que você está em um trem, o trem está em movimento, Ok. E aí você solta, pega uma laranja e joga ela para cima. Ela não está em contato direto com o trem, está? Não. E diante da dinâmica e da mecânica do movimento, evidentemente ela terá ali uma influência da força da ação e da condição de inércia. Pois ela não está em inércia perante aos referenciais, não é? Uhum. Mas o que isso importa? Nada pois evidentemente ela está em movimento dentro do trem. E se eu disser para você que ela está fora do trem? Você vai dizer, não, ela está dentro do trem. Eu vou dizer, ok, ela está dentro do trem. Mas o trem deixa de ser trem se eu tirar a laranja do trem? Não. Então ela pode estar fora do trem. Não é um paradoxo? Sim. Agora vamos ao mesmo princípio Podemos? Sim <risos> Para deixar você muito louco, você louco. Eu vou, eu vou botar princípio. um fone Um fone Hã? de ouvido Eu não vou conseguir responder agora que eu vou ter que buscar a minha filha Receber a mensagem, Não, mas mas é, rapidinho, é rapidinho Eu só tá. vou concluir Se eu perguntar para você Ou para outra pessoa aqui Vocês vão me responder o que vocês querem ser Para quem é você? Você vai responder o que você quer ser ou o que você gostaria de ser. E se eu perguntar para você quando você gostaria de ser assim, você vai dizer que é no futuro. E se eu perguntar onde você está, você vai dizer que você, você vai dizer que está no presente. E o desejo futuro é uma meta, mas você se cobra como se fosse uma conquista. É o mesmo padrão. Você, você cria algo fora de você, que você vê como sendo você, e você se coloca em um distúrbio temporal. É uma dimensionalização deturpante da realidade. Louco, né? Foda. Mas é, se agora, se você trazer o desejo para o presente, ele se torna mais realista. Objetivo, singular, o desejo do presente o desejo do passado e o desejo do futuro são coisas distintas mas são vistas e dimensionadas como coisas do presente por quê? porque o referencial está no presente o fator determinante e predominante está no presente oh, muito louco, né? E o que que isso muda na vida de vocês, na prática? O estado da percepção. Hein, dona Simone? Por exemplo, você tá aí, dona Simone, tá tudo bem com você? Você chegou do mudo, mas você continua muda. Melhorou? Agora eu tô estou te ouvindo, que, é, vai, tudo bem? Tudo bem, desculpa, é porque sem querer eu abaixei o volume do, do, do conjunto aqui de fone e microfone. Não tem problema. raciocina comigo. Você... se cobra. Por que você se cobra? Porque tem um ideal. Onde está o ideal? Está no futuro. Ok. Você sofre, porque você sofre? Se não for dor biológica, tá? Tá. Você sofre porque não gostaria que as coisas não acontecessem do jeito que aconteceram, onde não aconteceram no passado. Sim. Toda vez que o desejo não está presente, o desejo é ausente. E você não sofre porque é o desejo disso ou daquilo. E você não é burro, não é burro. Você sofre pela ausência do desejo, você sofre pela ausência do movimento, você sofre pela ausência da vida. Quando você seu desejo não está presente, você não tem movimento, você não tem percepção, você não tem vida. E aí sua energia vital se esvai. Esvazia. Sim. Não é magnífico? É. Então, se você perde a energia vital, você perde o ânimo, você perde a vontade, você perde o raciocínio você se deprime. Sim. E como é que eu penso no passado? Através do crivo da verdade, através da habilidade de ver do presente. Eu digo, ok, isso aconteceu no passado, eu aceito, mas eu desejo assim. No presente. E aí você se enche de vida. Entendi. Toda vez que você sofreu, você lembra de algum momento que você sofreu a última vez que teve uma sofridinha? Oh. Um atritinho, Sim, uma coisinha. Lembro. Faz tempo? Não. Eu lembro. Foi quando? Não precisa contar o que foi, mas foi quando? Ah, deve ter um mês e meio, dois, no máximo. Tá, nesse período aí que você estava lá naquele momento de sofrimento, você estava com o presente no presente? Estava com o desejo no presente? É, não, não. Claramente, a hora que você constituiu o raciocínio, eu, eu pensei exatamente nessa situação que eu me lembrei agora, de um mês e meio, dois atrás, e isso foi, ficou claro para mim. O desejo e a tentativa de imposição ao desejo sobre fatores do ambiente... Tenho. Porque é, é. eu não tenho controle, porque já passou. É. Então eu não tenho é o força. Eu desejo fora. É, não tenho força nenhuma para atuar. E cada vez que você briga com isso, você fica cada vez mais fraco. Uhum. Porque não tem ímpeto, não tem desejo, não tem vontade. Sim. você tem depressão. Suas referências param de importar. Sim, sim. Maluquete, né, gente? É, mas é muito... Só que se eu falasse isso para você, linear. É linear. É linear hoje. É, é linear é. hoje. Hoje você entende. Ah, não, é simples. Eu aplico. Sim. Ou... Oh. Eu penso que é simples, vou tentar aplicar. Se eu falasse para você antes. É, não não funcionaria. Porque você hoje enxerga dessa maneira e só precisava de um desenho. É, eu acho que porque talvez antes eu estivesse imersa ali naquele sofrimento. Também, também. Se é. você para para pensar, até você com seus pacientes, a raiz do sofrimento é a não estabilidade, a não segurança. Sim. E, e os pilares são a sabedoria e a não sabedoria. Sim. E aí muda tudo muda tudo, tudo. Você fala, ah, eu sei, ok, ah, eu não sei, ok também. Ok também. É válido. Sim. É, meu povo, é isso. isso. Podemos discutir agora o conteúdo, porque eu já dei minha aula e eu sou bem sucinto, não sei se perceberam. Mas foi bem clara. Ah, obrigado. Agora é de, trabalhar em vocês e, principalmente, vocês aceitarem isso. Saírem da posição de birra. Eu estou achando particularmente bem fácil aceitar isso. Eu espero que seja fácil na prática. Agora, ouvindo, é bem, bem confortante. Que bom. Mas temos bastantes alunos, né? Mas eu entendo e respeito você. É a todos também. Há dúvidas? Entendeu direitinho, dona Dani? Boa noite. Sim, entendi. Já achou? Eu achei maravilhoso para te falar, cara. Mais uma possibilidade aí para dar ajustes, né? Isso. Um, um mapa, né? A, a síntese da ideia para fundamentar o mapa individual de cada um de vocês. Sim. É, e acho que agora que, que vocês já introduziram o é, um entendimento sobre a birra, é, não tem birra. Não tem birra pra poder... Não tem. É. E se tiver, não tem problema. Deixa ela passar e depois você volta mais serena. Sim. Não tem problema fazer birra. O problema é achar que a birra tem razão, tem autoridade, tem força. Aham. Isso aí já deixa a situação mais delicada. É. Mas não é teu caso. Nem o caso de ninguém aqui. Sim. Temos dúvidas? Obrigado, é, Dani. Gratidão. É. Dúvidas, dona Auey? Sim, estava tá falhando. Dona Alessandra? Pois é. Tudo bem? Tudo bem. É, Melhorou eu, a cabeça? Eu estou melhor, eu repeti uma medicação e agora estou melhor. É, eu não sei se é uma dúvida, porque você já falou que não era o caso aí da dor física, né? Esse, em relação ao sofrimento. Mas quando essa dor física, ela, tem, ela é muito frequente, eu tenho vivido isso, eu me sinto deprimida. Estou assim, achando a vida bem... com é, bons pastéis. Bem, bem chatinho, assim. É, e aí eu estou aqui me perguntando, tem uma birra? Como seria isso? Não. Mas há um, uma auto-restrição enorme, né? Uhum. Baseada no seu desejo de suprir o passado como se você tivesse poder para isso. Uhum. Desejo o presente. Uhum. Sabe a pessoa que você quer ser? Sim. Finge a ser. Daqui a pouco você vai estar sendo. Entendi. eu não falo isso uh, de maneira a querer que você se force a nada. Tipo, pô, vamos tentar aí, né? Vamos fazer as coisas e tal, fazer o melhor, da melhor maneira, e traduzir esse aspecto, esses muitos aspectos para a sua vida, né? Uhum. Eu falo isso para todo mundo aqui. Ah, vou transferir o desejo do passado ao presente, vou... Agora eu serei Buda. Não vai ser Buda, não. Você vai aprender aos poucos, igual todo mundo. Sim. E aí tá, a graça. Talvez essa fase da urgência demore a passar um pouco, sabe? Mas quando ela passar você vai dizer, nossa, gente, para que tudo aquela é urgência, né? Deixa eu experimentar o bolo, deixa eu comer o chocolate, ah, deixa eu, eu contemplar a, a, a areia, né? E, e, e isso não é minimizar o seu problema, é respeitá-lo, dizendo olha, não é momento para isso, você não vai querer... Você não vai ter nem condição de viver isso. O momento é para você fazer o que você está fazendo. Ok, o que você está fazendo. Vai dar tudo certo. Está comigo. Mas... Pode mudar. Mudar. Confia. Confiar e mudar. O que é confiar? É ter uma, alianças comuns e com isso ter confiança. Qual é a aliança? Eu dizer, olha... Traz o seu desejo para o presente e deixa o resto com nós. Perfeito. Uhum. E, e, e, e, tipo, não é dependência. Não é dependência. Quando você vai ao médico e o médico tem um ofício e ele, diante do ofício, faz o trabalho dele, você não está criando uma dependência ali. A diferença entre eu e nós aqui do trabalho é que nós temos ofícios metafísicos. E coisas é. que vocês acham que a culpa é de vocês, é né, de responsabilidade de vocês, e não são. Tá ok? Sim, sim. Obrigada. Ah, é, não tem de que não. Eu faço porque eu quero mesmo. Tá ótimo. Se não fosse assim, ia ser ruim, porque aí eu ia fazer por obrigação, e a obrigação ia vir de algum lugar, e não é o presente. Aí eu ia fazer um trabalho mal feito. <risos> Você não acha? Toda obrigação não é presente, é uma obrigação baseada em, em, em obrigações não constitucionais. Porque quando é constitucional, a Constituição torna aquilo sempre presente. Porque a Constituição está sendo ati, tá ativa, está em vigor, né? É tão óbvio quanto o vento, né? É. Mas enxergar depende, que para enxergar precisa de, de ajuda e tal, e graças a Deus. Sim, sim. <risos> Bom, e aí, Jussara? Jussara levantou a mão, há dúvidas. Não, não é dúvida. Eu falando do passado, então vou falar do meu, certo? Se você quiser... Então, quando eu estava no meu período negro, totalmente, que eu achava que era totalmente negro, que eu pensava, não vou sobreviver. Aí eu fiz uma coisa, imagem né? na minha cabeça. Hã? Que coisa, né? tô, tô aqui, achando que isso. sua história é forte. Aí eu fiz uma imagem na minha cabeça, como se eu estivesse dentro de um cano bem apertado, certo? E eu não podia ir para trás, eu só podia ir para frente. Isso hum. daí me ajudou, sabia? Porque não tinha é volta, verdade. meu caminho era andar para frente, não era? Sim, sim, Até que de um jeito ou do outro ia passar, ou ia, ia ter uma solução, né? Sim. Aí, aí foi, mas eu tive que imaginar o cano bem apertado, para eu não ficar tentando fugir da realidade, entendeu? Sim, é verdade. Achar que aconteceu uma mágica e ia tudo dar certo. Bom. Hoje... Eu, eu vivo consequências do passado, mas elas não me trazem tristezas. Embora eu tenha consciência também que, se não fosse o passado, eu podia estar levando o presente diferente. Mas eu penso sem tristeza. E sou feliz com aquilo que eu estou vivendo hoje. Certo? Era isso. isso que eu queria falar. Obrigado por dividir. Bom, já que chorando aí por cima. Pouco Tinha um não. povo discutindo lá onde eu trabalho que a terra é plana. Isso é conversa de louco, não é, seu se tranca? É. Conversa de louco é me chamar de tranca, né? Mas tudo bem. <risos> é, Zé Pirindra. Mas tudo bem, eu te Ai, perdoo. Desculpa, desculpa, desculpa. Não tem problema, é costume. Bom, se você olhar no horizonte, não parece que é plana? É. Porque a visão da gente também é limitada. O Nossa, horizonte é sempre... Está de... respondido. Está respondido. Se a sua visão está além do horizonte, você vê que ela é redonda. Mas se a sua visão ah. está limitada no horizonte, você vai achar que ela é plana. Bom. Certo. <risos> Bom, então, para mim, ela é redonda. Para você que tem a visão além do horizonte, sim. Ah, Certo. É. Boa, boa noite para vocês. Boa noite. <risos> Tchau. Boa, boa noite. noite.